Falando de licores, eu não posso deixar de te apresentar esse licor aqui, eu não sei se você já tomou pina colada. Ele olha que garrafa bonita, ó. Esse já está aberto. Mas ele é muito gostoso, ele talvez seja mais gostoso que o amarula. É, pina colada seria abacaxi em espanhol. Os pinos colados, né? É interessante. Experimente esse aqui, Verata. Oh, mostra as que É muito bonita a garrafinha. É bom. É muito bom. É uma delícia esse licor aí. Pode provar. Depois você me comenta. Bye, bye.